Você já recebeu uma chamada suspeita e foi lá no local verificar? É, pois é. Foi o que eu fiz. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Muito bem. Feriado 25 de Natal. Um dia acima de qualquer suspeita. Turma do dia anterior que participaram da ceia, beberam do vinho, pediram perdão para todo mundo e se esbaldou nas comilança e alguns ainda não voltaram para casa depois da ceia na madrugada e deixaram justamente para poder voltar no feriado dia 25 de boa tranquilaça E aí, você que é motorista de aplicativo vai prestar esse serviço transportando essa pessoa uma aqui, outra ali, uma chamada aqui, outra acolá e você só ouve os comentários como que foi a festa, que tinha muita comida e tal, e pippapap. Porém, tem alguém na rua tentando fazer uma chamada pra poder te roubar. E aí eu recebo uma chamada. Cinco estrelas, pagamento em dinheiro, uma rua não muito sinistra. Mas aí quando eu entrei na rua, vejo um i-35 preto filmado fazendo a manobra justamente aonde o localizador me indicava estaria o passageiro não tinha mais ninguém na rua somente esse bendito carro preto mas aí o que é que você faz? percebeu que é passageiro novo cinco estrelas pagamento em dinheiro o que você vai fazer é estacionar o carro chegou esperar que ele se manifeste de alguma maneira se ele não estiver no ponto esperando a condução para poder fazer a viagem dele você aguarda e espera ele te mandar uma mensagem procurando por você aonde você está tanta coisa do tipo se de repente ele não mandar alguma mensagem a plataforma como, por exemplo, a Uber lhe qualifica Para você fazer o cancelamento daquela viagem Justificando, justificando lá os motivos que tem lá para poder se, ser justificado Só que nesses 5 minutos de espera Muita coisa pode acontecer O que, que eu fiz? Passei com o carro vagarosamente Pelo carro preto Continuei, manobrei na primeira rua, subindo E parei o carro e aguardei por alguns instantes Não esperei os 5 minutos lá na porta aonde o carro estava parado e era para estar o passageiro, eu não vi ninguém. Então aguardei uns 5 minutos, fiz a manobra, desci novamente, e quando eu entrei na rua, indo para frente, já deixando o carro preto para trás, o bendito carro preto ainda estava lá. Olhei na rua, não vi nenhuma alma penada. O passageiro pode ter se descuidado com relação ao momento que o carro chegou, não ter visto no aplicativo, alguma coisa parecida? Pode. Mas se tivesse alguém pronto pra botar o bote dentro daquele carro preto. Concluindo, acelerei o carro e fui embora. Eu estou sentindo uma treta. Moral da história, aprenda a desviar das armadilhas e também fazer algumas. Para que você não seja pego de supetão